Boa tarde pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná com mais um vídeo da série Arduino Básico com TinkerCAD Circuits. Hoje nós temos a aula Semáforo Inteligente Parte 3. O nosso semáforo inteligente, que está disponível aqui, ele, como eu já tinha falado, ele tem um pequeno problema. A hora que eu apertar o botão aqui para... Que o vermelho espere mais tempo para poder atravessar com mais calma, eu tenho no momento duas possibilidades, ou a hora que ele está passando do verde para o amarelo, ou a hora que ele está passando do amarelo para o vermelho. Eu tenho que estar com o botão apertado num desses dois instantes. Se eu apertar o botão e largar enquanto o sinal está verde ou enquanto está amarelo, o meu código não vai perceber. Então, para resolver esse problema, eu tenho aqui um outro código que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte. Agora eu vou utilizar duas variáveis, então tem a nossa variável botão pressionado, né? começa com o valor falso e passa para true se eu sensoriar que foi apertado o botão em algum momento, né? então tem dois momentos aqui em que eu testo isso só que agora eu coloquei esse teste do botão e o temporizador dos LEDs ficarem acesos, né? do verde e do amarelo ficarem acesos dentro de uma estrutura de repetição, que é esse comando FOR aqui né? Então o comando for, significa em inglês para, ele faz uma contagem. Então aqui ele usa a variável i, que é do tipo inteiro, para contar de 0 até 10 de 1 um em 1. Um. Está vendo aqui? Ó? Começa com 0, termina quando, zero, quando o i chegar no 10 e ele cresce de 1 um em 1. Um. Esse i mais, mais significa que o i vai subindo 1 a cada vez que passa aqui. E o que, que tem dentro desse bloco do for? Ele espera 100 milissegundos, testa o botão... Se o botão estiver sendo pressionado, ele muda o valor da variável e daí ele repete. Então agora o que vai acontecer? A cada 100 milissegundos, observem, 100 milissegundos vezes 10 vezes vai dar o mesmo segundo do LED verde aceso. Então, a cada 100 milissegundos ele testa se o botão está pressionado. Se o botão está pressionado, muda o valor da variável botão pressionado para true e quando chegar lá na hora de acender o vermelho, essa variável estando com o valor true, ele vai dar um tempo maior. Então observem que aqui ele faz isso enquanto está o verde aceso né? e aqui ele faz isso também 10 vezes só que ele espera apenas 50 milissegundos cada vez pra enquanto o amarelo está aceso né? então vamos é, dar uma olhada nesse código sendo executado para a gente ver aí o comportamento então quando começa a executar fica um segundo no verde meio segundo no amarelo e um segundo no vermelho se em qualquer momento que está no amarelo ou no verde eu apertar o botão, mesmo que rapidamente, o vermelho vai ficar nos 3 segundos aceso. Observem aqui, ó, no amarelo, apertei rapidamente, ó, o vermelho fica 3 segundos aceso. Então, esse novo código, ele percebe um aperto no botão, né, um pressionamento aqui do botão em qualquer momento que o LED amarelo ou o verde estiverem acesos mais próximo do que acontece na minha realidade aqui nos semáforos em Curitiba então, vamos voltar dar mais uma olhadinha aqui no código né, para reforçar, então estou tá utilizando duas variáveis agora a variável botão pressionado e a variável i que conta né, de 0 até 10, tanto aqui quanto aqui e daí aqui eu faço um delay para esperar um décimo do tempo total e um teste no botão para mudar o seu valor. Então, a hora que termina aqui o meu código, volta aqui para o loop. Né? E daí ele fica repetindo isso infinitamente. Ok, pessoal? Então, a novidade deste código aqui é a utilização do comando de repetição por contagem. Que é o comando for ou para. Para fazer que o meu botão perceba o funcionamento do LED. Em um tempo um pouquinho mais... Né? É, flexível Em relação ao código anterior Ok? Então só vou executar de novo aqui né? Verde Amarelo Vermelho Se qualquer momento que está aceso o verde ou o amarelo Apertar o botão ele passa 3 segundos O vermelho Ok pessoal? Muito obrigado Até a próxima